Conseguimos! Conseguimos! Que Bom trabalho! Fizemos o release, o release do no Gorgon! E pronto! agora estão a entrar no Dark Lake. O Lost Target até chegar à cidade dos vergares. Dark do Lake. Isto é um conjunto de rios, lagos gigantescos, canais extremamente Ai, estreitos. E isto é tipo um labirinto, quase. Sem conhecer isto, é muito difícil andar aqui a navegar. Isto... É completamente escuro. Para Alexandre e para a Ana conseguirem ver, tem que levar um, um daqueles cogumelos ligados. Ou... Ou... Aquela cena manhosa e a gente vê todos. É, mas isso não é para gastar porque sim. Isso. É. Quando a gente vê que alguma coisa, outros para isso de imediato. Mas Por <risos> porquê? Oh! Oh! Deixa lá, é. não te preocupes. O meu boneco né faz é dá, uma coisa dá aquilo e eles ficam a ver durante uma hora. E durante a hora que elas estão a ver, eu estou a fazer um short rest para dar aquilo outra vez. É uma classe. É chamado o ciclo de acorde. Shazam! Eu a dormir outra vez. Deixem-me estar. Rúdio, o que é? Passou uma hora. Shazam! Ele deitado. Pronto. A gente vai estar dias a navegar, não é? Eu, prof... eu pro... preparo o spell Creator Destroy Water. Eu só preciso fazer o spell 3 três em 3 dias, é Isto isso, dá, né dá, é, para eu, é. dá para eu tomar banho com este spell. Perto do ar do almoço. Vocês têm aqui um barquinho à deriva. O Brian, ok, se não, se não aparece lá ninguém Pude, Bora ver, às tantas aquilo tem lá tipo cenas que a gente possa usar. Se calhar foram atacadas é, ou qualquer bem. coisa. Então, vamos, lá, vamos, mas vamos de pé atrás. O que é que vocês acham? Vamos experimentar fazer uma merda destas em cima do barco. E de repente vocês... Assim... Vem dentro do barco, tipo, ouve, ficam e começam a andar para palavras. E é que é Puto, para essa festa da purpurina, olha para aquilo, <risos> espetacular. E <Eu> os <risos> gays um tipo, ué, what the f***? Eu pergunto ao Emmett se isto são amigos dele. Não, eles são smugglers e pensavam que vocês vinham sozinhos e provavelmente até vos queriam vender como escravos Diz que esta merda é permanente e que eles vão ficar brilhantes para o resto da vida. Tá. Nunca mais vão poder beneficiar de serem invisíveis A não ser que eles paguem um x tanto ou mais. Eu lanço o Stool aí para o vosso barco, estás a ver? Quando vocês tiverem a menos 10 feet de algum dos gajos, ou whatever, o Stool faz a, a cena dele. O <risos> <O> tipo... Cai, tipo, chupar nos no meio do barco. Pof! Olha-se, <risos> o é <risos> que dizer? O brain, ele ainda é, te apanhou? <risos> Foi direito. Direito a cara ao chão. Entrei em pânico, entrei em pânico. Desculpem, a gente queria fazer mal. A gente perdoa em troca de. Ler, beber, gold, all the sample. Dinheiro. Quatro temos tipo pouco, porque nós somos mineiros. Então, oh rapazão, estou uh, aí na mina por acaso usam cordas, não usam? Precisamos de três. Eu estou no contrarrelógio, de eu estar a bombardeá-los com perguntas. Quando eu vou fazer a próxima, é para. Tá, Estou satisfeito, obrigado, pessoal. <risos> <risos> eu... oh, obrigado. Idem em paz e que o senhor vos acompanhe. Vocês, e uh, vão passear exatamente numa zona que tem tipo uns cogumelzinhos colos vem o género de uma cena, tipo, a aparecer do caverna ele vai tentar ele... atacar com uns tentáculos. Ele falha. E tenta -te dar uma mordicada e não falha. consegue. Miserável. Tchuu, me faz e, Mirésia. vou usar Vou usar a minha cena do teleporte, que é ele tem de fazer um wisdom save ou fica frightened, ok? Eu faço teleporte aqui para outro barco. Então. 16 de tanto. Caralho, com os loucos. Não era a área que eu quero fazer, peço tá? desculpa que eu me explico. Não, o não... bicho agora tem mais um D4 na próxima. <risos> Toma! Nova! Nas nalgas. o bicho está assim. Deus me. Ih, desaparece. Pode ser que e não desculpa daqui. Eventualmente, começas a ouvir um barulho de mais. O desta a chegar. Eu está a ver mais um. Vou fazer, vou fazer o Cosphere, pronto. Vou fazer no que tem mais vida. os gajos. Assim que vê o Brian a fazer uma merda qualquer, tipo... Ai, que um horror! Luz, e desaparecem os dois. Curtir os esportes, os Estes, curtiram os yeah. reforços nos gajos? Estes Alguros no tempo. Durante a tarde, vocês aproximam-se de uma ilhota. E agora apanhar cogumelos, Isaac. Enquanto vocês estão a fazer este basquete gigante, a Gillian começa a ouvir tipo, um género de uns passos. Se isto for o ah, Lima ah, Gorgon, eu ah. sinto que devíamos fugir. Ah, não, boa! It's just a cave troll! Mas se aparecer, yeah, Run! Yeah. Yeah. Para ver é Invisibly. Invisibly. Sejas assim! Tu, tu, tu chegaste à altura já não dizes nada com nada. Eu tenho o urdo, É que E acabou-se de ficar. está Xare, não, não. Tá a falar Ai, com a toa? E você está <risos> a com ela. É, faz isso. <risos> o troco. Tu vai se movimentar e vê que estamos a nas merdas. Nas merdas que ele não tem aqui nada de jeito. Uh, já é, sabes o que é que tens a mesmo. fazer. Eu esperava a morrer. Aí cá. Já ah, ah, foste. Uh, uh. Calma, ok? Calma lá, rola lá outra vez. <risos> Não pode ser assim. Oh, ah, fuck! Ok. fuck! <risos> <risos> <risos> Isso é muito bom. <risos> Alguém me deu um bless, uma merda qualquer, é que os meus rolos estão super maus. Olha! Tenho que queixar mais? Estou ver, estou ver. Isaac, abraço a barrotes. Vou fazer esta situação. Tendo em conta que isto é uma bónus action, como action vou fazer esta merda. Chupa caduva. E o troll, vocês veem que ele se cura, vai tentar mordê-lo. Atacar com Falha. o gajo. <risos> oh my god. Miserável. Avanço para aqui. E vejo que o fire um... evita que ele resnerve vida. Exatamente. E o gajo falece. O que vocês notam é que a corrente começa, tipo, a tentar tomar controle dos vossos barcos. E a carne vai, vai, roda 3 quartos para a esquerda, 2 quartos para a direita, não, para, para o outro lado! Quando vocês avançam ligeiramente, vocês ouvem um estrondo em baixo, parece que os barcos batem em qualquer coisa. Porquê é que eu estava à frente do meu barco mesmo? Because <risos> <risos> I'm as damas shit. That's fine. <risos> É, são mais malta, está cada vez melhor. Está mesmo, está tranquilo, está favorável. Então é assim: chego-me aqui, fica 5 fitas do gás. Vou-me pôr, fazer teleporte para aqui e vou fazer um cosfear nesse. Eu vou ser inteligente até, vou fazer isto nível 2. Ok, eu vou gastar nível 2 e este rola também. Ficam todos em fear. Perfeito. E aí Ana podia desejar melhor. Bora lá, Julian, como aí é o que está encostado à gente. E tomo a terra. Desgraças o gajo todo. E é o outro senhor lá do fundo tentar atacar aqui a Elbert com o arpão dele. Tipo o arpão fura e ele puxa para dentro da de água 20 feet. Carrega-lhe esse todo na, na ladeira. É Esta está bom. é que Filha de uma puta caralho de merda. Foda-se. <risos> Vou fazer um, um sunbolt aqui neste. Morreu? Morre sim -se, senhor. Ah, ok. Tá. Um, gasto um kingpoint. Vou fazer mais dois sunbolts. Percebe onde é estão, nosso senhor. Talvez vai tirar um o urbão. É que lá, a Karen claramente não é. Obviamente. <risos> não é, pode ser. Eu acho estranho. É ela ok, ela well. produz em 12. Ih, já viste. Um crítico a fazer um dano. Parece os ataques do Rudy. Não esquece de seguir. Ele faz um e ele deve fazer um 10. Quero 50 feet para aqui e para longe. ele vai tirar o urpão a Brian. E parece que acerta. Claro que não. É. É. Claro que não, tal. Mais 17 devem depois trovas. No chance. É que este foi. Pá, leva um martelado de um lá, depois leva um relâmpago e um tal. Talvez... Ei, está tudo frio. Oh, Toma! Já acertei. Marreu? Yes! Cheira de sangue. A ah, Ana manda uma navalhada no gajo. E certamente não teve ponto de vida que ele precisava. Xazam! É... Malta, vocês não param isto? Estas <risos> Lordes <risos> Monstrosas disse.